Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o oitavo ano. Na aula de hoje, dando continuidade à aula passada, nós vamos continuar em sintaxe de regência. Só que hoje nós vamos ver um pouco sobre regência nominal. O que é a regência nominal? Me relembrando um pouco sobre sintaxe de regência, que é a relação sintática, como nós vimos na última aula, que estabelece entre um termo regente ou subordinante que existe outro. E o termo regido ou o termo subordinado, que é o termo regido pelo primeiro. A regência, ela pode ser verbal e nominal. O verbal, nós vimos na aula passada e hoje nós vamos ver a nominal. Quando ela é regente, regente, regente por um verbo. Quando o termo regente é um verbo, eu temos a regência nominal, a verbal. Quando o termo regente for um nome, eu tenho a regência nominal. O que é a regência nominal? A regência nominal, ele vai estudar os casos em que nomes, no caso, quais são esses nomes? Substantivos, adjetivos e advérbios. Eles exigem uma outra palavra para completar ou seja, ele precisa de um complemento. São palavras que precisam de complemento para completar-lhes o sentido. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por uma preposição. Então eu tenho aqui complemento nominal, palavras, no caso adjetivo, substantivo ou advérbio que vai exigir complemento, porque elas, para terem sentido, elas vão necessitar de um complemento e aí elas são ligadas por meio de uma preposição. No estudo de regência nominal, é preciso levar em conta que vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos, de que derivam. Conhecer o regime dos verbos, ou seja, compreender a regência verbal é importante primeiro para depois compreender a regência Nominal. Conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos, conhecer o regime dos nomes cognatos. Observe um exemplo. O verbo obedecer e os nomes correspondentes. Todos regem complementos introduzidos pela preposição a. Como no exemplo, obedecer a algo ou a alguém. Obediente a algo obediente a alguém. Alguns nomes e as preposições que mais comumente eles vão exigir. Como, por exemplo, adepto a. Quem é adepto é adepto a. Alheio a. Quem é alheio, alheio a. Ansioso para, ansioso por ou ansioso de. tenho aqui, apto a, apto para. Feliz, a versão a, a versão por. Feliz de, feliz por, em ou com. No caso, favorável a, imune a ou imune de. Contente com. Contente por ou contente de algo. Indiferente a, inofensivo a ou para, junto a, de ou com, próximo a ou de, referente a, simpatia a ou por, tendência a ou para, paralelo a e relativo a. Geralmente são as mesmas preposições que vai pedir o verbo que ele vai estar relacionado na frase. Mais nomes e preposições que, comumente, eles vão exigir. No caso, acessível, adequado, desfavorável, equivalente ou insensível, ou obediente, eles vão exigir a preposição A. No caso de capaz, incapaz, digno, indigno, passível, contemporâneo, eles vão exigir a preposição DE. Amoroso, compatível, cruel, cuidadoso, descontente, a preposição COM. Entendido, indeciso, lento, morador e hábil, a preposição A. Em, no caso de inútil, incapaz e bom, a preposição para, responsável, a preposição por. A regência nominal de alguns advérbios, uma observação. Os advérbios terminados em mente, eles, eles tendem a seguir o regime dos adjetivos de que são formados. Que a gente viu que geralmente os nomes, a regência nominal, ele vai seguir o verbo. A regência do verbo, a seguir o regime dos verbos. No caso desses advérbios aqui, terminados em mente, eles vão seguir o regime dos adjetivos. Por isso que é, são algumas exceções. De que são formados como paralelo a, fica paralelamente a, relativa a, relativamente a. Sempre seguindo o regime dos adjetivos. Exercício de fixação. Para a gente entender um pouquinho sobre regência nominal, vamos resolver essa questão. Primeiro. Tendo em vista a relação de dependência manifestada entre o nome, ou seja, o termo regente, e seu respectivo complemento, que é o termo regido, reescreva as orações a seguir atribuindo-lhes a devida preposição. No caso, o fundo é prejudicial saúde. Qual é a preposição que o nome vai exigir? No caso, a regência nominal. Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis população. Seu projeto é passivo, passível reformulações. A D, esteja atento tudo o que acontece por aqui. A E, suas ideias são compatíveis às minhas. Então, onde está o asterisco vocês vão colocar a preposição que cabe corretamente a cada uma dessas regências nominais. No caso da A, o fumo é prejudicial à saúde. Preposição A. Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis A. População, preposição A, seu projeto é passível de reformulações, esteja atento a tudo o que acontece por aqui e suas ideias são compatíveis com as minhas. Bom, a gente viu hoje na regência nominal que a regência nominal é o nome da relação existente entre o um nome, substantivo, adjetivo, advérbio e os termos regidos por esse nome. Essa relação é sempre intermediada por uma preposição. Para a gente entender a regência nominal, a gente tem que entender também, primeiramente, a regência verbal, porque ele vai ter rela, relação direta com o termo regente do verbo. Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.